Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemática Fácil, onde resolvemos questões de matemática que caem em concursos públicos de todos os níveis. E hoje, vamos resolver uma questão que caiu recentemente em concurso de cargo de escriturário de nível médio. Vamos à questão. A entrada de uma casa é composta de uma escada com 5 degraus. O dono dessa casa quer pintar cada degrau dessa escada com uma única cor escolhida entre três cores diferentes, de tal maneira que degraus adjacentes, primeiro e segundo, segundo e terceiro, deverão ser pintados com cores distintas. O total de maneiras de o dono dessa casa pintar essa escada é igual a. Muito bem minha gente, para resolver a questão devemos dividir três cores diferentes em cinco degraus de uma escada, de forma que dois degraus vizinhos não tenham a mesma cor. Certo, para clarear a resolução da questão, vamos atribuir as cores amarelo, branco e azul aos degraus, de forma que vocês entendam melhor a estratégia da resolução. Ok, vamos nessa. No primeiro degrau escolhemos a cor amarela, mas podíamos ter escolhido branco ou azul, ou seja, três possibilidades. Quando passamos para o segundo degrau, já não podemos escolher a cor amarela, pois lembram que degraus vizinhos não podem ter cores iguais. Nesse caso, optamos por escolher a cor branco, mas podíamos escolher a cor azul, ou seja, tínhamos duas opções. No terceiro degrau, escolhemos a cor azul, pois a cor branca já havíamos escolhido para o segundo degrau. Mas, podíamos ter escolhido o amarelo. Ou seja, tínhamos duas opções de escolha. No quarto degrau, Podemos escolher a cor amarela ou branca. E, no quinto degrau, temos a opção da cor branca ou azul. Então, pessoal. Parece complicado, mas é simples, se você não ficar nervoso. Agora, já sabemos que apenas o primeiro degrau tem a opção de escolha entre três cores distintas, e os demais entre duas cores diferentes. Agora. Basta multiplicarmos 3, vezes, 2, vezes, 2, vezes, 2, vezes, 2. Assim, encontramos 48 como resposta. A opção correta da questão é a letra A. Até aqui tudo bem? Estão entendendo as resoluções do canal? Aproveitem e deem um like e não se esqueçam de se inscreverem no canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho.